Folha gigante, muito caruru. vigoroso, isso também é um indicador de fertilidade do solo, né? E além do que é comestível? Esse aqui? Caruru esse. O que é isso? Esse aqui é da família do Amaranto Mas ele é o quê? É, é mato É mato Mato comestível caruru. Esse é o caruru africano Esse aqui a gente plantou, tá? A gente Esse na não é nativo, nativo, esse é, impan... é exótico É exótico é. Esse aqui vem envolvendo <risos> em ano. Enfogado, né? Assim. Quem ah, é é ah Ah, é Betade. É Betade. Ah, tá. tá, tá. tá. Vou pegar aqui um registro. Registro.